Então, agora a gente chega à ultimíssima parte do nosso curso, onde a gente fala de dinâmica das rotações, ou seja, né? a gente fala das relações de força com o movimento de um corpo no movimento de rotação. E a gente começa falando do torque de uma força. Tá? É, imagina que eu tenho uma chave de fenda, uma chave de boca, na verdade, né? e eu quero... Uh, de, quero desaparafusar uma, uma porca que está aqui em torno de um parafuso, ok? Eu quero desaparafusar um parafuso que tem a, a cabeça sextavada, tá? O que, que eu vou fazer? O né? que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chave de fenda e aplicar uma força sobre a sobre a, a alça dessa dessa chave de fenda, tá? Então, se eu, esse o ponto onde eu estou aplicando a força né, eu vou chamar de R. Isso vai ser importante para a gente calcular o torque da força. Okay? Se eu pegar a linha que passa uh, que vai ao longo do vetor do vetor posição R, né, eu vejo que a minha força faz um certo ângulo Φ com essa linha. E agora. Né? Eu olho para isso aí, vejo um vetor fazendo ângulo com uma linha, já fico doido para decompor esse vetor. Eu posso decompor esse vetor, então, em duas componentes. Uma componente paralela à linha, ao longo da direção radial, da direção de, né, que separa o ponto de giro ao uh, ponto de aplicação da força, e posso decompor esse cara numa, numa componente também paralela ao, quer dizer, perpendicular à linha radial. Essa componente então, de força eu vou chamar de componente, é, componente radial da força. Essa daqui eu vou chamar de tangencial, apesar dela ser perpendicular a essa linha. Por quê? Porque ela vai, vai tangenciar o círculo que, esse, que essa barra, que essa alça daqui da, da, chave, da chave de boca vai descrever. Tá? O que, que a gente vê daqui, a gente vê que só a componente perpendicular à direção radial, ou seja, só a componente tangencial de força, vai produzir rotação. Essa daqui, como, ela, como nesse caso aqui, ela está apontando ao longo desse cara, a única coisa que ela faz é tender a puxar essa chave de boca. Tá? Se eu estivesse aplicando a força uh, ao longo dessa direção aqui, esse cara a empurrar a chave de boca em, em direção ao parafuso. Então, ela não produz movimento essa de rotação, que é o que a gente está interessado em estudar. Tá? Só essa componente aqui vai produzir rotação. Essa componente uh, tangencial aqui da força, né, eu posso escrever, posso dizer que ela tem componente escalar F seno do ângulo φ. Tá? Se você olhar, isso daqui, né? Essa daqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e esse cara daqui vai me ser dado, é o lado oposto, vai envolver o seno, com o módulo da força F aplicada. Esse ângulo Φ, né, em particular, ele é medido em sentido anti-horário a partir da direção radial. Então você nota que se Φ for menor do que 90 graus, ele vai ser um número positivo. Né? Ele, vai ser, ele vai ser um ângulo menor do que 90 graus, seno de Φ vai ser um número positivo. E nesse caso, né, menor ou igual a 1, se esse cara for menor ou igual a 90. Se Φ for maior do que 90 graus, aí esse seno aqui já vai estar negativo, ok? Então esse, então, esse Ft é uma componente escalar de força e não o módulo da componente tangencial. O que, que é, então, o torque de uma força? A gente define o torque da força F como módulo do doutor R tá? vezes a componente escalar tangencial de força. Esse cara daqui, se eu pegar essa equação e substituir aqui, eu fico com... Módulo de R, módulo da força F, vezes o seno do ângulo Φ. Nota que, né, esse camarada aqui, eu estou tratando por enquanto como um escalar, ele é produto dos módulos de dois números, ou seja, esse, módulo, esse produto é positivo, mas o seno pode ser positivo ou negativo, dependendo se Φ é maior ou menor do que 90 graus. Tá ok? Então, esse torque aqui vai ter sinal, e a gente precisa prestar muita atenção nos sinais do torque. O que é o torque? Né? A gente vai ver mais para frente que o torque é um análogo de força para o movimento rotacional. Do mesmo jeito que uma força tende a mudar o estado de movimento de um, de um corpo, né? principalmente é, em um movimento retilíneo, por exemplo, o torque vai tender a mudar o estado de movimento de rotação do meu corpo. Tá? Ele é um análogo, por quê? Porque se vocês pegarem a definição de torque, que é R vezes F, a de torque é força vezes distância e não simplesmente força. Então, torque não é força, mas é um análogo da força. A gente vai ver porque a gente diz que ele é um análogo da força no caso do movimento rotacional. Vamos voltar então para a minha chave, para minha chave de boca aqui. Tá? Minha força aplicada, né? vetor posição, linha radial, ângulo que a força faz com a linha radial. Tem uma outra maneira da gente olhar o torque, né? que não em componentes perpendiculares, uh, componentes radiais ou tangenciais da força. Vamos pegar a definição de torque. A definição de torque é essa daqui. Esse primeiro número e esse segundo número aqui são escalares. Então, multiplicar A por B ou B por A dá a mesmíssima coisa. Não mudou esse número aqui em nada, mas mudou a maneira de eu ver. Por quê? Agora, né, eu posso pegar esse produto aqui, R seno de φ. Tá? E ele tem um significado, principalmente em engenharia. O okay? que, que é R seno de φ? Vamos pegar a linha que passa, passa pela força, uma linha paralela à força passa por ela. Essa linha é o que a gente chama de linha de ação da força. E ela faz o mesmíssimo ângulo Φ com, com, a, com a linha radial do que a força. Né? Esses ângulos são alternos internos. Esse R seno de Φ, se eu pegar e desenhar uma linha que sai da origem e vem perpendicularmente à linha de força, eu vejo que eu formei um triângulo retângulo, tá certo? E esse lado aqui é quem? É módulo de R seno de Φ. Tá? Então, essa linha aqui, R seno de Φ, em engenharia é chamada de braço de alavanca da força. Tá? Os engenheiros gostam muito da braço de alavanca para fazer cálculos de torque, ok? Se eu chamar então r seno de teta de d, agora eu posso escrever meu torque como módulo da força aplicada vezes o braço de alavanca, tá? Então, o uh, que, que a gente tem que tomar cuidado, né? O torque vai ter sinal. O sinal do torque vai seguir a, a mesma convenção que as rotações seguem. Se o torque produz uma, uma rotação em sentido anti-horário, ele é maior do que zero. Se ele produzir uma rotação em sentido horário, o torque é negativo. Tá? E a chave para a gente sempre resolver de maneira correta é, problemas envolvendo envolvendo torques né? vai aparecer problemas com vários torques pela frente, é entender que tipo de rotação que cada torque produz. Tá? Isso vai ajudar a gente a pegar a, a gente é, calcular o torque resultante, que é a soma dos, dos vários torques agindo sobre o sistema, se a gente entende que tipo de rotação cada torque produz, a gente sabe qual é o sinal desse cara daí. E no final das contas a gente vai conseguir calcular o nosso torque resultante de maneira correta.